desonerar o, o aplicador estrangeiro que vem ao Brasil aplica, leva grandes lucros na sua aplicação e leva o seu dinheiro de volta sem pagar praticamente nada de imposto esse é um dos aspectos que eu queria colocar o segundo aspecto, mudando completamente de foco, diz respeito à questão da democratização do Estado e das experiências de orçamento participativo, nós temos no um PT a experiência de Porto Alegre como aquela mais de mais fôlego e maior referencial das administrações do nosso partido, todos os governos do PT buscam em Porto Alegre essa experiência, porque cada um, o governo se, se desenvolveu mais em um aspecto ou em outro, Porto Alegre nessa vários aspectos são muito importantes, né? nesse aspecto da, da, da, do orçamento participativo é a maior referência que nós temos no país, e a partir dessa experiência do Porto Alegre se desenvolveram um conjunto de experiências, todas elas mostrando um valor extraordinário. Do orçamento participativo. Alguma, mas todas elas, é importante ressaltar, ou boa parte delas, se deram de, com formatos diferentes. Eu vi até uma, um governo importante nosso recentemente montando um conselho de orçamento participativo, onde 50% dos membros são eleitos na população e 50% dos membros são eleitos no governo. E aí eu, governo e a população votam com uma representação paritária. Eu não sou contra essa experiência, mas eu eu acho que o orçamento deveria ter um outro significado. É também uma experiência válida, pode até se mostrar mais eficiente do que a que a gente realizou aqui. Nós fizemos, com base na experiência de Porto Alegre, nós introduzimos um elemento de representação uh, de entidades né, no, no conselho. Né, ou seja, dos 160 membros do conselho em torno dos 30 a 35. Eram representações de entidades, os demais eram eleitos pela população em plenárias e reuniões de bairro. Então tem essa diferenciação que eu não acho que melhor, que é melhor mas foi respondendo a uma reivindicação uh, grande de, de associações da cidade, que nós achamos que era o caso de contemplar naquele momento para somar a experiência de uma nova forma de ver o, a questão da democracia com, com antigas entidades que já tomam a cidade. Eu, as, não, não sem conflitos isso, porque principalmente a entidade de bairros achava que deveria ter a maioria dos membros do Conselho. Então, isso foi um conflito difícil de resolver. A Câmara Municipal, no primeiro ano, achava que o Conselho devia ser extinto. Então, foi um, uma polêmica muito difícil de fazer. Até que o Conselho começou a discutir o orçamento da Câmara. e ficou mais amena mais a discussão e se chegou a um entendimento. No último ano do Conselho do Orçamento Participativo, os vereadores participavam nas plenárias, participaram de todo o processo. Então foi um aprendizado para o governo, foi um aprendizado para a população, foi um aprendizado para o legislativo. Vereadores de vários partidos, inclusive, participavam do, dos debates dos bairros do orçamento participativo, porque viram que, na verdade, aquilo era um compromisso de fato. Né? Esse por isso que as pessoas diziam que a gente estava enrolando e tal, a Exatamente isso. A oposição dizia que ele não sabia o que fazer, então fazia reunião para ver se alguém indicava para a gente o que fazer. Mas, então é, houve muito, muita polêmica e, muita, e muito debate. E a população, nós sentimos nos primeiros anos que não tinha credibilidade, não, não apenas nas pessoas do governo, mas a política estava tá, sem credibilidade, esse tipo de abertura. Né? E só no segundo, terceiro ano que as pessoas passaram a disputar vagas no orçamento. Porque aí perceberam que aquilo que era votado era cumprido Então é, ali estava a disputa do orçamento municipal No né? primeiro ano a gente tinha que carregar as pessoas tá aí, isso aí, veio aqui, né? vamos o prefeito tá? coisa que não era... Mas ninguém acreditava muito naquilo Até que no segundo terceiro ano havia uma grande disputa por cada, cada vaga né? Do orçamento, que as pessoas perceberam que ali estava o poder de decisão sobre investimento na cidade e a gente viu cenas extremamente interessantes, desenvolvimento de um comportamento solidário. Por exemplo, numa plenária numa região do Ribeirão Preto, que um bairro resolveu ganhar a plenária, ele contratou ônibus e levou dez vezes mais pessoas do que um outro bairro ao lado, que eram os dois da mesma região. E foi engraçado que uma pessoa eh, conseguiu, com um argumento, fazer com que todos aqueles que vinham do outro bairro para ganhar uma obra para o seu bairro votassem no bairro dele o argumento que ele tinha colocado. Foi uma coisa muito interessante porque, uh, na verdade, você vê todo tipo de, de situação se colocando. Às vezes as pessoas, esse bairro que organizou o dono e tal, falou, bom, foi até pela regra democrática, foi levar mais gente. Tal. Mas o argumento de uma pessoa entre 10 que estava no outro bairro convenceu a toda aquela mobilização aquele bairro esperar um ano pela obra que ele ia reivindicar. Também foi muito difícil decidir obras culturais, por exemplo, a restauração do Pedro II, que na minha opinião era uma obra importante, teve muita resistência inicialmente no conceito para que ela fosse feita, por um lado porque alguns acreditavam que era uma obra que não ia se concluir nunca, por outro porque achavam que um investimento social mais velhado talvez fosse mais importante, até com um argumento respeitoso. Mas com o andamento da obra, o você passou a aprovar e valorizar essa obra cultural, acho, de, boa, de bom significado. Alguns, algumas indicações de segmentos foram liminarmente recusadas pelo Conselho. Por exemplo, quando eu assumi o governo em Ribeirão Preto, os estudantes vieram me cobrar uma lei da qual eu era o autor quando eu fui vereador, aquela lei do passe livre de estudantes. Eu fui autor de uma lei, quando eu assumi o governo, os estudantes, legal, agora estamos aqui para você aplicar a sua lei, não né? <risos> Que agora é você que decide. Eu expliquei para ele: não, agora não sou eu que decido. É o Conselho de Orçamento que vai decidir. E eu me comprometo com vocês a levar a proposta, apresentar a proposta e defender a proposta. E fiz isso e perdi a votação. O Conselho, a população decidiu não pôr recursos no Passe Livre de Estudantes e pôr o recurso em nosso programa. Então, esse tipo de. de... De, de situação é muito importante para nós se um prefeito acha que ele vai ser prefeito para realizar suas fantasias é melhor não fazer esse tipo de conselho né? mas se ele, se ele quer fazer incidir na população a questão de cidadania forte eu acho que é um dos mecanismos mais importantes de fazer esse desenvolvimento por exemplo, o programa de renda mínima que foi implantado na segunda vez foram tomadas ou antes essas regras é assim que é o, o interproficiamento participativo previu o seguinte... forma de funcionamento das Assembleias de três quilômetros de pavimentação. É, ...de significado social mais profundo do que um projeto de um segmento, que tinha uma importância. Quer dizer, se um município puder liberar o patrocinante, eu acho que isso tem um valor. Mas a população fez uma opção, e essa opção... Uh, no modo de ver, no desenvolvimento do projeto, se mostrou mais eficiente, né? mostrou que a decisão democrática sempre tem razão. Então, eu queria só colocar esses dois aspectos do debate que foi colocado para contribuir com as questões postas aqui. Aqui, tá infelizmente, o nosso governo foi interrompido. O nosso, nosso grande companheiro Sérgio Pouche, o da Lá, que aqui fizeram um processo muito bonito, muito importante de debate naquele momento, mas o governo, a nossa experiência foi interrompida. Uh, mas a cidade vê hoje que a interrupção do governo interrompeu todas as experiências positivas que a cidade tinha feito não que o governo tinha feito e isso faz com que hoje a cidade uh, diga claramente que, que aquela experiência é muito melhor do que essa que se realiza hoje então acho que isso é um valor importante porque não é fácil no, o ideário dos partidos democráticos dos partidos de esquerda ter um apelo social eficiente, positivo são uma questão extremamente importante para nós. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, vamos agora passar a parte do debate propriamente dito com, com a plateia. Acho que já tem várias perguntas ali na mesa ao lado. É, nós vamos tentar é, agrupá-las. 4, 5 e vamos a cada bloco retornando à mesa dos abatedores. Em seguida, temos mais 5 perguntas. O teto máximo da nossa reunião é mais ou menos 10 e meia são 15 para 10h, e aí né, é, um tempo bastante, então, é bastante importante para, para responder as perguntas. Gostaria de registrar algumas presenças ainda: o do Doutor Igúlio Mundo Raspante, que é do Sindicato de Mestre de Ribeirão Preto, a do Doutora Leste, que é Sindicato de Ferroviário de Ribeirão Preto, o Hélio Margalho Pastoral do Menor doutora Margarete Palocci, vários companheiros estudantes que estão aqui presentes, já falei funcionários do colégio auxiliador e professores, também nos prestigiam neste evento. Edmar, Adriano. Bom, para começar, tenho uma primeira pergunta, duas aliás. É, a primeira delas bastante importante dentro da fala que o, o Tarso fez. O sociólogo francês Pierre Bourdieu relaciona a delegação política a uma demissão política por parte do cidadão, situando esse fenômeno na sociedade democrática, entre aspas, europeia. Como você relaciona esta alienação da cidadania com a alienação do trabalho no âmbito do capitalismo? Essa seria a primeira. A segunda... A segunda o que torna o orçamento participativo em Porto Alegre uma instituição de continuidade, ao contrário do que se deu em Ribeirão Preto. Essa já é uma experiência mais local. É, o Estado Democrático Moderno não se realiza sem participação da sociedade. Como estabelecer com a Câmara uma relação que aprove a lei do orçamento participativo que não é de interesse dos governos neoliberais? Ele falou de cinco perguntas. É que elas formam um bloco aqui, é, todas acho que em torno do mesmo tema, são sete. O estabelecimento de regras próprias para concretizar o orçamento participativo, por acaso chocou-se com as leis de direito na cidade de Porto Alegre? Novamente sobre a questão do Estado. Qual a tendência do Estado atual? Pois cada vez se diminui mais o Estado. E aumenta-se o setor privado. Será que o Estado tende a desaparecer com o tempo? O orçamento participativo pode ser aplicado em todo o Brasil? De uma maneira geral ou regional? Todas essas, essas perguntas já dá para fazer um seminário. Né? <risos> As questões foram colocar. Vamos tentar responder de maneira sintética, mas a todas elas. Primeiro, de baixo para cima. É possível aplicar nos Estados e é possível aplicar na União. Quer dizer a vocês que existe uma emenda constitucional que foi apresentada ao Congresso pelo senador Pedro Simão do que redigiu essa emenda, inclusive o apoio técnico dos companheiros do meu governo, de Porto Alegre, o um governo que eu coordenava como prefeito, e que adapta o orçamento participativo para o União Federal. Né? Um mecanismo muito simples, muito tranquilos, né? que evidentemente não tem o mesmo tipo de assembleísmo que tem, e é necessário que tenha nas cidades. Mas são estruturas assembleias de segundo grau, né? ao invés de, de, de, de, de presença direta dos cidadãos, são representantes das cidades que tem um orçamento participativo, por exemplo. Então há também a, a, a democracia direta a experiência, da experiência a, a, a, da antiguidade é impossível hoje. Ela não, não, não tem mais como reunir todo mundo na praça e todo mundo levantar praça. Isso não existe mais, é impossível. Nós vamos chegar a um ponto, isso sim, e já temos condições tecnológicas para isso, para universalizar a democracia direta Combinada com a representação política Através da microeletrônica e da informática Aí sim Eu vou dar um exemplo para vocês Hoje é possível, por exemplo, numa cidade como Ribeirão Preto Ter 300 cabines De votação com senha Para cada cidadão Para que o prefeito chegue Na próxima gestão nossa e diga Quero Que quem quiser agora pode ir lá na cabine E votar sobre o seguinte Tenho 500 mil reais então, sobrando esse mês, emprego na assistência social ou emprego na, na, na, na, na reconstrução de uma escola? A população vai lá e vota, quem quiser. É um exemplo típico. Né? Isso não é invenção minha, o Roberto Bobbio me diz que é um dos grandes pensadores da democracia moderna Então, é possível né, que nós encontremos cada vez formas mais incidentes da democracia direta, mas não aquela assembleia, né? aquele tipo né, de, de assembleia permanente, né, que eh, se decidia quando as cidades eram um pouco cidadãos. Então, esse processo de orçamento participativo ele aponta inclusive para isso, para esse tipo de radicalização da democracia. Nós podemos pensar, vejam bem, uma democracia aqui no país, né, isso já seria possível tecnologicamente hoje, que de seis em seis meses o Presidente da República consultasse a população com a seguinte pergunta, Querem que eu continue ou querem que eu peça demissão? Tá? Não era muito mais democrático isso, mas isso é possível. Tá? Então, os meios tecnológicos para a democracia, tá? eles estão cada vez mais, né? cada vez mais constituídos materialmente. Tá? O problema é que tem que ter decisão política para implementar esse processo. Na campanha do Lula, eu tive a honra de coordenar um grupo de trabalho que apresentou aquelas últimas medidas. se você lembra, alguns dias antes das eleições. Uma delas era o emenda constitucional. Nós apresentamos que o Lula mudaria para o Congresso se ele ganhasse, no primeiro dia da posse. Estava no Orçamento Participativo Nacional. Foi apresentado para toda a grande imprensa e foi divulgado nacionalmente. E ninguém debateu conosco. Porque estava formalmente, juridicamente, muito bem fundamentada a apresentação do Orçamento Participativo Nacional. Agora, é claro que isso é um processo. A democracia é uma coisa difícil, que às vezes é chata, até, né, né? Mas o processo democrático, ele vai se desenvolvendo, inclusive, uh, e, e, e possibilitando a sua radicalização, seu aprofundamento com a evolução da ciência e da técnica, né? Um dos exemplos é a própria apuração dos votos, né? Quando o voto era escrito, por exemplo, né? a fraude era maior, o voto eletrônico já é menor. E assim por diante. Então isso há uma conexão entre a evolução política da sociedade e a ciência técnica. Mas essa evolução não é automática, ela é uma decisão política. E aí, é, uma instância a disputa que se faz hoje em relação à questão da reforma do Estado. O Estado atual tenta desaparecer. Não, o Estado atual tenta ficar mais forte, mais policial e mais intervencionista. E é isso que está ocorrendo. Nós não podemos uh, conceder né, que esta propaganda que é feita né, pelo grande complexo midiático, que é o suporte político mundial do projeto neoliberal, de que o Estado está diminuindo. O Estado não está diminuindo. O que está diminuindo é o caráter público do Estado. É outra coisa. Está diminuindo o Estado prestador, o Estado que inter... fazia intervenções nas relações sociais e econômicas para igualar um pouco os desiguais, como na social-democracia. Apenas para dar um exemplo. Mas esse Estado que está aí é o Estado mais interventor que tem. E através, inclusive, de uma fusão política e econômica que existe com a grande mídia. Por exemplo, quem é que decidiu aquela eleição contra o Paulo? Foi o um Estado. Através do quê? Da rede novo. Ah, foi um contrato político ah, da autoridade estatal com a rede Globo que processou a opinião pública em direção a determinada decisão com uma quadrilha né, de bandidos, de ladrões, no, no poder de Estado no país. Tá? Então esse Estado ele é cada vez mais intervencionista e cada vez mais forte e mais controlador, inclusive. Tá? Agora, o que nós disputamos hoje é o seguinte, qual é o conteúdo do Estado que nós queremos? Essa é a grande questão. E é, e é o seguinte, quem controla o Estado? Quem controla os controladores? O Estado é um grande controlador da economia. O Estado é o grande controlador da informação no Brasil. O Estado é o grande controlador da distribuição de renda. Hã? E aí se pergunta, quem controla os controladores? Quem controla o Estado? E aí entra a disputa sobre o caráter público do Estado. Que é, em última instância, o grande debate internacional hoje. Não é só um debate que se trata no país, é um debate internacional. Sobre qual o Estado que vai resultar desse processo. O Estado totalitário tipo soviético foi uma experiência negativa para a humanidade não temos, não temos nenhum problema em dizer isso Devemos afirmar com todas as letras Então, de é verdade, que o que resultou Do processo histórico desse Estado É o a, a, a, um Estado né, Controlado pelas grandes marcas Econômicas, da droga da né, criminalidade né, do antigo, né, A metade dela Foi é vinculada ao antigo Partido Comunista Soviético né, Os grandes burocratas que hoje controlam O Estado Soviético através do clito organizado o Estado social-democrata, esse tipo de Estado social-democrata, ele está superado também. Por que ele está superado? Porque é absolutamente impossível né, você estruturar uma carga fiscal de tal porte, com tal densidade, com o mesmo tipo de produtividade, com o mesmo tipo de processo produtivo da Segunda Revolução Industrial. Você não consegue operar uma carga fiscal com aquele tipo de produtividade. Então é necessário que nós tenhamos um outro tipo de Estado. Que seja, na minha opinião, um Estado menor, do ponto de vista né, do seu aparato burocrático, mas mais público. Como é que você faz isso? Um controle social rigoroso da esfera pública e da sociedade sobre ele. Né? Porque, a partir desse controle, você vai fazer com que o aparato do Estado funcione conectado com o desejo da sociedade. É a questão da democratização profunda, portanto, do Estado. Quando eu falo em Estado menor, eu não quero falar, eu não estou dizendo em Estado que tenha menos funcionários públicos. Ele pode ter menos, não ter mais. Depende. Né? Porque tem determinadas funções que a, que a própria sociedade, vai, de maneira auto-organizada, vai poder realizar no lugar do Estado. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu estive no Japão, por exemplo, de tantas escolas. um desses das viagens que eu faço para debate, lá no Japão, tem as, as escolas têm muitos poucos funcionários. Você sabe por quê? Porque os alunos limpam as escolas e pintam as escolas nas férias. Ah? Isso é um exemplo de redução da, da, da, da, da, da, de, de funcionários por um determinado setor que pode estar novo. Pode estar, por exemplo, recuperando zonas degradadas ecologicamente, onde o Estado deve intervir. Então, esse tipo de questão é uma questão que nós temos que pensar para o futuro, porque os Estados que se estruturaram os padrões da segunda revolução industrial, eles não vão voltar mais, independentemente né, da nossa vontade. E é isso que, em última análise, é isso que o neoliberalismo aproveita essa ansiedade de mudança para passar a sua mercadoria né, da, da privatização cada vez maior do Estado. Uh, regras do orçamento participativo, se elas se chocarem com as leis escritas, nunca se só poderia. Ser da sociedade civil organizada, que eu chamo de esfera pública não estatal de controle, qual é cada vez mais passiva, cada vez mais detalhada e cada vez mais manipulável, inclusive, pelos grandes meios de comunicação. A primeira consequência é que existe um exercício da de democracia direta, e a Lei Orverga no município só tem um artigo, e ele basta orçamento participativo, sabe qual é? O prefeito deverá consultar a população para elaborar a peça orçamentária. Não precisa mais disso. O resto da sociedade tem que ser regulamentada. Porque se a Câmara regulamenta o orçamento participativo, o que, que ele vai fazer? O que, que a Câmara vai fazer? Vai estatizar o orçamento participativo. Deixa eu pegar aqui. Um boi. Vai estatizar o orçamento participativo. E no momento que o orçamento participativo for estatizado, a sociedade civil perde a autonomia. Ele passa a ser um aparato burocrático do Estado. E vai funcionar pela mesma lógica do Estado. E, portanto, o controle de fora para dentro que o orçamento participativo instaura, ele se decompõe. Então, lá em Porto Alegre, nós tivemos uma disputa pesadíssima, porque a, a, a oposição, o governo, queria uh, o que eles chamavam de regulamentar o orçamento participativo, que era simplesmente fazer do orçamento participativo uma extensão controlada pela Câmara. Nós fomos para um o debate político. Mas você não teve problema com isso? Tive, sim. Bons problemas Mas problemas que orientaram o Estado Aí os conselhos populares se reuniram E eu fui em todos os conselhos populares Eu isso E eu dizia, vocês vão decidir Se vocês querem né, uma estrutura de poder Que está constituída a partir das decisões aí, Da regulamentação que vocês tiram Ou vocês vão querer que o poder público, o Estado vá ser regulamentar diretamente o próprio consentimento decisório de vocês e a natureza que ele vai ter. E todos os conselhos rejeitaram. E daí todos os conselheiros começaram a visitar os vereadores em comissões, em grupos e dizer que não aceitavam a regulamentação. E mais, se regulamentasse, seria inconstitucional. Sabe por quê? Porque ninguém pode impedir o um livre direito de reunião, que eles podem fazer lateralmente a essa lei do orçamento participativo, e ninguém pode passa a transgredir-se para funcionar-se também em democracia material. A democracia formal que dá a cada cidadão determinado direito e qualquer é regulamentação do orçamento participativo, se ela for contra a vontade dos seus integrantes, ela é funcional, porque ela fez o direito de reunião, porque o orçamento participativo, do ponto de vista da norma funcional, é simplesmente uma peça informativa do prefeito, que tem a prerrogativa de apresentar a peça orçamentária. O prefeito se não quer não ouve ninguém que sequer e houve a sociedade, como é o caso do orçamento participativo. É uma prerrogativa determinada pela norma constitucional. Por isso que eu digo que é um contrato político, o orçamento participativo, que altera a relação Estado-sociedade. O orçamento participativo tem essa continuidade em Porto Alegre porque houve a vitória da mesma coalizão política que o instaurou. Se nós perdéssemos as eleições, o orçamento participativo seria destruído. Por que ele seria destruído? Ele seria destruído porque ele feriria a lógica de governo dos partidos tradicionais. Qual é a lógica de governo dos partidos tradicionais? É estabelecer a relação do Estado diretamente com as forças econômicas que pautam a sua conduta política. Pois não. não me parece que seja exatamente o fato de que a Prefeitura. Estabeleceu com, com os conselhos o a próprio a própria regulamento do orçamento participativo e quando a, a, a Câmara quis é, é, regulamentar isso, é, jogou na mão do, do, do, do, do, do Conselho do Orçamento é, a decisão contrária à regulamentação, ou seja, não é do pelo fato de que é, a Prefeitura é, autonomizou o Conselho do Orçamento Participativo. Não, é que o próprio orçamento participativo se autonomizou E a prefeitura reconheceu. Pois é isso. É, isso, é isso é que determinou. Isso é que determinou. A se a CPT ou não perdeu Ah não, mas aí. Mas sim, poderia continuar. Não, mas veja o seguinte, poderia continuar a estrutura de conselhos. Mas o que eu quero dizer é que o prefeito não obedeceria A construção da peça orçamentária, ela em Porto Alegre é feita, como aqui, em conexão com as decisões desse conselho. E o prefeito que não concordasse com o orçamento participativo, não precisaria obedecê tivesse ou não tivesse lei. É um contrato político. Mas as estruturas do orçamento participativo, ruim? Ruim? É? Se, se, não, se, tem se, maneira, se não tem se um governo, tem governo que... Não, continuidade. Ah, não, sei, não, não, não tem continuidade. possivelmente não tem. Possivelmente não tem, exatamente o que eu estou dizendo. É se, se interrompe a, a bom direção bom. política, que o contrato político reconhece, fatalmente vai dissolver essa relação da sociedade. Por isso que é uma conexão, inclusive, da representação política com a democracia direta. Bom, em relação à questão da alienação, da alienação da cidadania com a alienação do trabalho, eu acho que são formas de alienação específicas. É a mesma categoria da alienação, do estranhamento, mas são esferas específicas da alienação. A alienação da cidadania em relação ao Estado Quer dizer, a perda, inclusive, da conexão do cidadão com seus direitos formais. Que é o quê? Que é a exclusão. A exclusão determina uma absoluta, onde é assim, despotencialização de qualquer direito formal. Então o momento em que o cidadão está completamente alienado em relação ao Estado. É claro que isso tem gradações. Já a alienação do trabalho é a alienação né, do produto né, pelo seu criador, ou seja... O trabalhador presta o seu trabalho e aquele, aquele produto do seu trabalho não aparece como mercadoria que exerce um determinado controle sobre ele e que ele não tem mais nenhuma conexão com ela. Então são formas específicas de estranhamento que, em última instância, separam né, ou o Estado da cidadania ou o produto do trabalho do próprio trabalhador do geral. Aí, no caso, eu falei, não é... não tem é um negócio de preocupar. Cada vez em ter o atual estado de produção, só se compreender que o vice... Eu não acredito que o vice -se seja melhor do que o presidente. Um é muito ruim, mas o outro já tem que ser é muito pior quando o governador do Pernambuco. Alô, nosso bloco de perguntas, essa exceção de participação da plateia nós só faremos ao professor Guilherme Simões, tá certo? As pessoas que quiserem se manifestar, que eu faço por escrito. Desculpe, mas eu sou. É, a única exceção é o senhor, professor. sempre O senhor está é sempre excepcionado pelo demais, eu tenho esse de... direito. A única. É... Vamos lá, mais um grupo de cinco perguntas. Com a desnacionalização da economia dos últimos dez anos. Você acha possível o Brasil atingir uma verdadeira democracia com a integração dos milhões de excluídos? Você acredita na possibilidade de resgate da credibilidade na classe política, levando em conta a baixa ou a falta de autoestima da população? Uma das desculpas para a implantação do projeto neoliberal é a modernização do Estado, que traria o um desenvolvimento. Explique por quê. Não necessariamente a modernização é sinônimo de desenvolvimento. Porque as indústrias têm inúmeros incentivos fiscais, como doação de terreno, isenção de impostos, a longo prazo, e, e elas não geram empregos condizentes com a série de vantagens que possuem. Agora tem aqui essa pergunta, qual a posição do PT, quanto... Quanto ao acordo do Bretton Woods e o lastreamento de nossa moeda com o dólar. E tenho uma pergunta aqui para o Palocci. Palocci, fazer com que a cidade volte a discutir com as bases democráticas, não lhe desperta aquela luz que estamos esperando? <risos> Eu e o Paulo mesmo problema <risos> em relação às nossas respectivas cidades. Ah, eu acho, eu não sou um, um otimista, eu sou uma pessoa meio cética por formação, mas eu sinceramente acho que o Brasil, diferentemente de um país como a Argentina, por exemplo, ainda tem uma saída. O Brasil tem uma economia muito forte que tem uma classe empresarial experiente e capaz, em setores empresariais do Brasil, muito capazes. E tem uma classe trabalhadora invejável, além de todos os recursos naturais que nós estamos cansados de ouvir desde a escola primária. Isso tudo é verdade. Portanto, mesmo com esse grau de desacionização da indústria brasileira, nós temos as bases para um crescimento sustentável como poucos países do mundo têm. Agora, isso, evidentemente, vai chegar a um esgotamento da situação. Né? A Argentina, por exemplo, é um país que não tem mais economia. Né? Tanto que o seu presidente teve a disfarçatez de vir a público e dizer que quer mudar a moeda para o dólar. Quer dolarizar a economia, transformando, inclusive, a economia da Argentina uma economia monetária dolarizada diretamente. Isso né? é o fim de projetos de nação. Nós estamos longe disso ainda. Nós temos uma base produtiva instalada né? que veio do governo Vargas, que veio do governo popular, que veio do governo JK atacado, e, e que veio do governo militar, inclusive, né? e não estou falando aqui na questão democrática, mas na base produtiva instalada, que nos dá capacidade, possibilidade de ter um projeto nacional de desenvolvimento. Que nós possamos entrar na ordem global de maneira soberana, não de maneira do, de, de, de, de, de, de, subordinada e dependente. Agora, isso não é feito evidentemente sem dificuldades, sem, inclusive, novas relações internacionais. Por exemplo, se nós ganhássemos a eleição. Eu estava sustentando, juntamente com outros companheiros, nós temos que imediatamente privilegiar relações econômicas e políticas com a União Europeia, com a Índia, com a China e com a Rússia. a partir daí, estabelecer uma outra relação, uma outra, outra condição de barganha com a tutela é americana, que é, em última análise, né, quem controla 40% das nossas exportações. E faça a chantagem que quiser conosco através da sua política de juros, por exemplo. Então, esse é um processo complexo que envolve né, todo um conjunto de relações internacionais. Mas o Brasil tem um cassifio extraordinário, que é a sua posição geopolítica na América Latina. Né? O Brasil tem conseguido liderar a América Latina num projeto alternativo, coisa que nenhum outro país da América Latina tem. Né? Todos eles ou são fracos economicamente ou estão num grau de deterioração, como é o caso da Argentina, que não tem mais volta. A Argentina ela vai ser uma colônia econômica né? da das do, do, da, da, da, né? da Associação né? do livre Comércio, que é transformar a América Latina no grande quintal das quinquilharias americanas. Né? E nós nos transformamos uma espécie de hong gigantesca, montando porcarias e eles tutelando todas as relações comerciais. É esse o projeto de dominação. Por isso que eles apresentam o modelo asiático e Hong Kong, Singapura, como se fosse uma grande coisa. Não tem projeto nacional nenhum, é É tudo montagem de que criaria, né? de, de grandes empresas internacionais. Não tem economia própria. Tanto é que você mexe num dólar aqui na, no Tesouro Americano, a economia quebra melhora, quebra piora, não tem nenhum tipo de inserção autônoma e nem força econômica para enfrentar né? os poderes imperiales. Então eu acho que sim, eu acho que não temos essa possibilidade. Agora eu acho que é. Tem que virar o jogo político, né? a direção política do país. Senão nós vamos ter cada vez menos possibilidade. Porque, ao contrário, por exemplo, vejam, por exemplo, o modelo chileno. O modelo chileno é um modelo liberal. Mas o modelo chileno, o, o, o grande capital volátil que entra lá, ele tem que 20% ele fica depositado no Banco Central e tem uma quarentena. Ele não sai no outro dia. Vejam, o modelo chileno que é apontado por eles, inclusive, com uma grande experiência. Né? Os chineses não privatizaram a principal fonte de riqueza deles. Os militares chineses não fizeram isso, não privatizaram o cobre. Né? Assim como os militares brasileiros não privatizaram também a Petrobras, para dar um exemplo. Né? Então isso significa o quê? Que nós temos ainda instrumentos de reação e de sustentação de um projeto. Agora, se nós aumentarmos o grau de dependência e aí, o endividamento, nós é possível que também cheguemos a um determinado ponto que o projeto nacional vai ser uma quimera, né? vai ser uma impossibilidade A recuperação da credibilidade da política. Eu não me espanto com a, com a falta de credibilidade da política. Eu acho que essa formulação, falta de credibilidade da política, é uma temática das classes dominantes do político tradicional que não tem coragem de enfrentar o seu próprio desgaste. Uh, todas as experiências de bom governo que foram feitas, inclusive governos, bons governos locais de centro, até bons governos locais de direita, governos decentes, uh, para não falar nos nossos governos da esquerda, a credibilidade dos políticos era muito boa. Uh, uh, eu, o, o, o Palocci, o Patruz e vários outros companheiros, nós saímos de qualquer zona da cidade. Em qualquer hora da noite, em qualquer região, não tem nenhum tipo de preocupação. E éramos acolhidos pela população com respeito, com acatamento. Tá? Às vezes, inclusive, com demandas, com energia, mas sem nenhum tipo de preocupação. O que, que está por trás dessa ausência da credibilidade políticos? Está por trás, na verdade, o desgaste brutal das elites tradicionais do país. Eles não têm mais coragem para enfrentar uma relação direta com a sociedade. Tanto é que toda a sua mediação para a dominação política se faz através da mídia, não se faz através da relação direta, não se faz através do compartilhamento social, não se faz através né, do tensionamento né, dos debates públicos, Você se, se faz através da manipulação da opinião pública através da mídia. Então, eu acho que nós temos que relativizar esta questão para não embarcar num tipo de discussão que é um problema das elites desgastadas. Ah, e do tipo de gestão, inclusive, que eles desenvolve E também, até, inclusive, tem governos que são governos de esquerda Mas que mal, ou de maneira irresponsável Isso também ocorre né? Porque essas questões não são questões né? Questão do mau governo, do bom governo O sentido amplo de relação e de comunicação Com a sociedade não é uma vantagem ou desvantagem de qualquer posição política né? é, Pode haver um bom governo da direita Por exemplo, um governo que simplesmente administra e não robe. É considerado um bom governo pela sociedade. Para nós isso não basta, é óbvio. Né? Mas é considerado pela sociedade um bom governo. E o um, e um, e um governante é respeitado pela sociedade. Né? Agora, o que ocorre é que, massivamente, hoje, os governos neoliberais, os governos da direita, são os governos que estão corrompendo a estrutura estatal né? e dissolvendo as funções públicas do Estado. Então, eles se preocupam muito com a chamada né, falta de credibilidade da política. Uh, a modernização do Estado e o seu médico de desenvolvimento. Existem várias formas de modernização. Né? Uh, o, esse sentido, essa categoria modernização, ela pode dizer várias coisas. Para nós, por exemplo, na minha opinião, modernização deve ser a datação do Estado à era da informática e da microeletrônica, a qualificação e a sua agilização. Que deve andar de mãos dadas com a democratização do Estado. Isso é modernização da esquerda. A, a direita conservadora, para ela, a modernização é simplesmente dotar o Estado de estruturas técnicas mais compatíveis com o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, o Estado, se ele repressor, ele se torna mais repressor ainda porque é mais eficiente. Se ele é mais controlador, mais mistificador, ele se torna mais eficiente naquele sentido. Então nós temos que vamos dizer, dotar esta categoria de modernização de um conceito. Nós temos que atravessá-la com um determinado conceito. A partir desta visão é que nós vamos né, propor através do Estado, induzir através do Estado, um determinado tipo de desenvolvimento, uma determinada direção do desenvolvimento. Vou dar um exemplo concreto. Existe um tipo de desenvolvimento né, das forças produtivas, do processo industrial, que é altamente predatório da natureza e que vai reduzindo gradativamente o estoque né, de, de, de materiais necessários à reprodução da humanidade. Esse desenvolvimento não nos interessa. Nós defendemos um desenvolvimento que tenha capacidade né, de repor permanentemente né, uh, os estoques de, de materiais necessários à reprodução da humanidade. Portanto, um desenvolvimento que seja né, integrador, no sentido, que sociedade, que gere uma dinâmica econômica, mas que respeite a natureza, né? que tenha um caráter ecológico, que acoste no um equilíbrio ambiental e assim por diante. Em relação à questão da, da proteção às indústrias e aos empregos, né? é, hoje aqui no país ocorre um, uma espécie de keynesianismo às avessas. Né? Para quem não lembra, Keynes foi um grande economista que recomendava a intervenção do Estado na economia para induzi-la na criação de emprego e na distribuição de regra. Hoje existe uma intervenção da economia do Estado, mas que tem uma outra matriz, um outro objetivo, que significa a modernização da indústria pela sua integração forçada na economia mundial, nos padrões mais qualificados tecnologicamente da economia mundial. E é o um método que se dá pela destruição da base produtiva instalada porque ela não é preparada para isso. Né? Porque se eu faço o seguinte, eu vou integrar agora, vamos supor, né? a indústria de computadores do país. Aí eu peço... Os bancos, os maiores bancos do país pagaram zero de imposto de renda no ano passado, zero? Não é nenhum, nem meio, o porcento é zero. Vista... Portanto, quando essa questão ah, do, dos projetos que hoje se desenvolvem Uh, nos países de todo o mundo, que tem a determinação com o vento colocou. Aí é salutar esse tipo de concorrência, esse tipo de integração, não tem problema nenhum. Agora, o que o governo Fernando Henrique está fazendo? Ele está abrindo em todos os setores para que o grande capital entre e esmague as experiências iniciais. É? Então, a base produtiva instalada no Brasil tem sofrido de ser decomposto, ou se associado e se subordinado. O que significa isso? Que o próprio controle, né? que o próprio controle do processo produtivo sai daquela esfera do território nacional, da soberania, e está para fora. Né? Porque essas indústrias, são indústrias, inclusive, que são as principais exportadoras. Portanto, elas ganham na produção e ganham na exportação. E ainda remetem os lucros. Isso significa o quê? a decomposição da nossa base produtiva e a ausência de um Projeto Nacional de Desenvolvimento. Tá? Então, isso não é, não é de pasmar. Né? O Japão investe 3.2, os Estados Unidos 3.4, a França quase 4 em Pesquisa Científica e Tecnológica e nós não investimos 0.3. Tá? Então, aquilo que era proteção militar das fronteiras, para afirmar o Estado Nacional, tem outro nome hoje. Tem outros marcos, como por exemplo, ter um projeto de pesquisa científica e ecológica adaptada à nossa base produtiva para que ela tenha capacidade de competir e se afirmar internamente, para ter um projeto nacional. É um dos exemplos de defesa da soberania nacional. Esse. Assim como também, evidentemente, ter uma abertura seletiva para as importações, para que, este, para que esta pesquisa, esta indução, possa promover um projeto industrial nacional. Né? Mas o governo não tem nenhum projeto industrial. Aliás, ele tem projeto industrial. Qual é? Integrar a nossa base produtiva de maneira forçada, subordinando-a aos grandes grupos economicamente e tecnologicamente mais avançados. E é isso que está ocorrendo aqui no país. Né? E, e qual é a consequência disso? A consequência disso é que, ao invés de produzir empregos, nós também exportamos empregos. Porque essas indústrias cada vez mais se fortalecem, né? Cada vez né, utilizam menos mão de obra, cada vez uh, de, dependem menos né, da própria base produtiva brasileira que também importam os seus insumos das suas empresas no exterior E fatalmente começa a decair a oferta de emprego né? A indústria automobilística é um exemplo desse processo Então é, é, essa questão é uma questão, na minha opinião, mais complexa do que subsidiada ou não subsidiada Tem indústrias que têm que ser subsidiadas tem outras que não podem ser subsidiadas, Tem indústrias que têm que ter planos especiais de financiamento, por um circuitos de financiamento, fora do circuito comercial bancário. Tá? Nós temos um micro exemplo dessa experiência lá em Porto Alegre. Nós temos um banco municipal, que é, não é, na verdade, um banco, né? de uma outra forma jurídica, pública não estatal. Tá? É uma instituição comunitária de crédito, que está destinada já fez 10 mil financiamentos de micro e pequenos empresários. Não é uma cooperativa, uma forma jurídica alternativa. A ideia inicial era fazer uma cooperativa. Nós temos o seguinte, nós montamos um projeto para a Câmara de Vereadores, foi uma, uma criação nossa, para que a Câmara dos Vereadores nos autorizasse a chamar uma assembleia para formar uma sociedade civil sem fins lucrativos, desde que o estatuto tivesse tais características. Foi um, um, um, um maravilhoso golpe jurídico. Não? Aí a Câmara nos autorizou. E aí nós chamamos os parceiros que queremos. CUT, Federação é, das é, Indústrias, Social Comercial, Sindicatos, Delegados do Orçamento Participativo, e fizemos uma sociedade civil sem fins lucrativos, registrando lucratório. E daí eu apresentei o Banco Central. E, evidentemente, né, todo o mecanismo de produção estatutária com auxílio dos companheiros do Banco Central, lá de Porto Alegre. E o Banco Central disse pode funcionar. Não tenho nenhuma objeção. Não é um banco. É de financiamento, mas não tem finalidade lucrativa. Né, e me deram, me deram uma carta, engraçada a carta, não é uma carta bancária. Eles me deram uma carta afirmativa de que não tinha nenhum poder fiscalizatório sobre aquela instituição. Era o que eu queria. E aí nós formamos a instituição comunitária de crédito, que é verdadeiramente um banco público. E que não é controlado pela prefeitura. O prefeito, né, o representante do prefeito, tem poder de veto quando o conselho quiser desvirtuar as suas finalidades. Mas o controle é do conselho da sociedade civil ele que determina os créditos, que libera os créditos, que permite a, a, a contratação de empregados que uh, concebe, concebe uh, projetos de captação de recursos e assim por diante. Já fizemos 10 mil financiamentos. Isso é um micro exemplo de um circuito alternativo de crédito para induzir a economia local, nacional ou regional. Né? Agora, para isso tem que se fazer o quê? Um enfrentamento com os bancos. Né? Vejam vocês, qual foi a crítica que a direita nos fez por essa instituição. Eu dou um doce para quem der. Qual é a crítica que é a direita nos fez? Isso é sacanagem da prefeitura. concorrência desleal para os bancos. E vocês comparecem a gente de interesse né? político, de classe, numa é crítica você como não é. Um o ponto de banco central também? <risos> não. Não é? nossa, acho que é uma pergunta de responder, fazer. Que... Aliás, o rapaz, depois eu eu não, não, não deu o nome, não, não, não, não sabia é o autor é dessa proeza. Aí. Tem cara de padre Chico, <risos> não, não. Não, eu, eu acredito que nós, eh, dizendo isso aos militantes simpatizantes do PT aqui de Ribeirão, que eu acho que todos que estão aqui são é? eu acho que nós temos um desafio muito grande em relação à cidade. Que, eh, nós somos responsáveis coletivamente pela construção de um projeto inovador em Ribeirão Preto esse projeto, por circunstâncias de um processo eleitoral, que nem sempre há dois, não traduz vontade, não há vontade momentânea, se interrompeu. E, a, e o tempo está mostrando que, que a cidade amplamente quer é de volta aquele projeto. Eu até acho que a votação que eu tive para deputado não é uma votação que corresponde à campanha que eu fiz. Eu fiz uma campanha de 30 mil votos, e tive 83 mil votos aqui na cidade. Isso é um recado do povo, para nós. Né? Tipo, se preparem e voltem. Né? Então acho que essa é uma responsabilidade que é colocada na nossa mão, não na minha mão pessoalmente. Eu não acho que, que eu nunca tratei a política sem nenhuma falsa modéstia, fazer coisas com projetos de cunho pessoal, mas é um recado para nós que nos agutinamos em torno de uma ideia, de um projeto, de, uma, de um ideário e de uma experiência concreta desenvolveu aqui. Então, eu acho que isso, não quero invadir o debate para Tarso com essa questão, mas é um debate que eu estou muito disposto a fazer, contribuir e não fugir das minhas responsabilidades. Eu queria também dizer ao Tarso, que quando o Tarso fala dos funcionários japoneses, que tem poucos funcionários nas escolas do Japão, eu fiquei explotado numa uma outra coisa, vou Japão. tem, tem poucos funcionários na nas escolas, mas aquelas árvores centenárias do Japão foi um funcionário para cada árvore, para cuidar daquelas árvores. Eu fiquei pensando, que eu fui, sabe, também durante o meu governo, eu falei, se o Marcelo Goulart disse isso, isso. <risos> e o Eu a ainda sempre assim, me cobrou, que eu... de perguntas... Esta é exceção de participação da plateia, nós só faremos o professor Guilherme... Mas que querer ouvir a candidato, já colocou. O Tarso, nós estamos vivendo uma situação com o atual prefeito, onde a prefeitura tem um déficit mensal de 5 milhões e 400 mil reais. E estou convido que isso, só é o fato de que não houve nenhum por parte desse governo, é de uma forma criativa de se aumentar a receita e agora ele aponta a necessidade de fazer um corte é, linear na folha de pagamento da ordem de 25%. Ou seja, o servidor público vai pagar a falta de criatividade desse governo, que no início, inclusive, comprou fazendas de 11 milhões de reais, prédios é, depreciados de 3 milhões, e agora, evidentemente, está nessa situação. Eu queria que você comentasse assim, rapidamente a sua experiência na prefeitura de Porto Alegre, no tocante à reforma tributária, e fiscal, que eu acho que isso aí pode contribuir no, no foi o Palocci primeiro, esse já as considerações nessa que a última participação dos debatedores sobre essa questão da, da reforma do Estado e do funcionalismo. Eu acho que nós temos que primeiro vencer um debate teológico que tem sido feito no Brasil. Que tem colocado o, o serviço público como uma coisa desqualificada e o funcionário como um problema e não uma solução do serviço público. Eu acho que isso é um processo ideológico do, que, que foi feito pelo projeto neoliberal para poder fazer a reforma do Estado, que tem como base desestatização, desnacionalização e corte de gastos públicos em saúde educação. Erra quem pensa que o Governo gasta muito nas áreas sociais do país ou, na, ou no Estado. No orçamento de 98 o Governo teve uns um de 5,8 bilhões. O déficit acontece quando você põe os juros de dívida que ele paga. 30% da arrecadação tributária de 98 foi gasto em juros. Na verdade, não é o Estado, não é o funcionalismo que gera gasto para o Governo, é o juro, é a política de juros que consome o fundamental dos gastos do governo. Basta pegar pela informática pela, o orçamento do governo federal, não, o acompanhamento orçamentário. O governo arrecada 120 bilhões, a previdência mais quase 100, e você vai lá ver o orçamento em 500 bilhões. Orçamento. Mas Por que, que tem 500 bilhões? Porque é o um, é um que se rola de papéis para renegociar a dívida pública e isso gera pagamento de juros permanentemente. Então essa há ah, esse debate fundamental a se fazer eu acredito que uma reforma do Estado precisa de um Estado uh, nem gordo nem magro um Estado forte e concordo com o Tarso eu acho que a discussão não é que o Estado tem que ser ampliado nem tem que ser reduzida tem que responder a desafios que só o Estado pode responder quando você faz o processo de privatização das telecomunicações o problema não é ter uma uma operação ou outra operada por iniciativa privada. Isso pode ser até salutar para o país. O problema é privatizar tudo, inclusive a Embratel, que perdeu o controle fundamental sobre as telecomunicações do país. Isso diz respeito à soberania, não diz respeito a vender telefone. Entendeu? Essa é questão fundamental. Não é se esse telefone aqui é nacional ou estrangeiro, isso é uma questão menor. Quando se fala em ônibus, o que fez o prefeito Pita de São Paulo, é muito grave, foi uma experiência feita no Chile que deu completamente errado que tirou a gestão do transporte das mãos da e passou para as empresas quando foi feito isso no Chile, aconteceu o seguinte onde tinha gente, fazia fila de ônibus, mudou, não tinha mais fila de gente, tinha fila de ônibus para pegar as pessoas nos pontos fortes, e nos pontos fracos passava uma vez por semana é evidente, você fala para uma empresa, você rola do jeito que você quer, você acha que a empresa vai onde não tem gente? Então, tirar o governo da regulamentação do transporte é um crime contra o direito de ir e vir, que é um direito fundamental. Não é questão se o ônibus é da empresa ou se do governo, pouco importa se o ônibus é comprado pela prefeitura ou não é. Eu acho que isso é secundário. Mas gerir o transporte público, o direito de ir e vir, é uma obrigação constitucional que ninguém pode abrir mão em nome do Estado. Então, é essa questão eu julgo fundamental em relação ao Estado. Em relação à questão que o Zé Alfredo coloca, o desgastos com funcionalista, que tem a ver com essa primeira pergunta, só para encerrar, eu acho que o grande problema da administração atual é que ela deixou de fazer uma coisa fundamental. Ela deixou de visitar uma dona de casa no primeiro, no primeiro mês de governo. Porque se visitasse uma dona de casa, ia aprender que você tem que ter uma relação entre despesa e receita. Porque nós fizemos o no nosso governo. Nós, nós aumentamos 20% do funcionários do nosso governo porque aumentamos a escola, aumentamos, unidade escola. só que nós aumentamos 200% a receita da prefeitura não poderia ter aumentado até mais do agora se você aumenta 30% dos funcionários e cai a receita é evidente que isso implode é evidente tem que ser feito alguma... na perspectiva quando você planeja ou você planeja aumentar a arrecadação ou você não pode aumentar o gasto mas isso qualquer dona de casa sabe porque lida com isso né? Faltou uma visita desse tipo apresidente para ah, muito obrigado. Primeiro, uma opinião sobre a questão da receita da despesa, na né? nossa experiência. Nós fizemos um conjunto de reformas tributárias na cidade e levamos, por exemplo o IPTU, que era 3.4 na Receita, passou no fim do meu governo, já estava em 2017. E essa reforma foi toda ela articulada com o orçamento participativo e em minoria na Câmara. A Câmara aprovava as reformas pela conexão que ela tinha com os desejos da população, que ela discutia com os vereadores, e os vereadores até para não perder, porque muitos deles são eleitores os vereadores, os dos vereadores, de todos os partidos. Ah, na, se criou um mito de que o orçamento participativo é o PT que vai. Não é verdade isso. Lá na nossa cidade, apenas 25%, 20% dos de delegados são do PT. Menor do que a votação que nós temos na cidade. O resto são sem partido, a maioria, e de outros partidos. Isso é que dá uma força e um vigor muito grande, uma autoridade para negociar e pressionar a Câmara num processo como esse de reforma tributária que a gente fez em minoria. E a outra fonte foi o seguinte, né? tem recursos internacionais em abundância para a prefeitura. Eu quero dizer isso de maneira preditória. Eu quero dizer para você o seguinte. Eu não captei mais recursos porque nós não tínhamos como manejar esses recursos. Nós fizemos uma Secretaria de Cooperação Internacional, né, que é o José Eduardo que foi o secretário, que, que mapeou em todo o mundo, não só instituições estatais, como a... a, a, a instituição estatal lá de, de ajuda da Alemanha, que não é lembro o nome, agora é de GPZ, né? que é, foi fundamental para o nosso banquinho, deu dinheiro para o banquinho. Né? BID, Banco Mundial, ONGs, Porto, por, por, aquele outro, aquela Fon Plata, um monte de empresas. E nós cedemos projetos bem feitos, projetos altamente qualificados. Né? E captamos, inclusive, PDS. Ah, captamos um monte de recursos não captamos mais recursos, alguns a é fundo perdido, inclusive outros é a subsidiários, porque nós não podíamos aplicá-los. Então é necessário que nós tenhamos esta visão. Isso está conectado com aquilo que eu falei: as cidades como novo sujeito. Ah, hoje tem centenas de instituições estatais e para-estatais que você, para contratar recursos, não precisa incluir no licenciamento do governo federal. O problema é receber dinheiro a perdido que existe na né? cidade todo mundo. Então, essa iniciativa é uma iniciativa fundamental para que nós possamos fazer os nossos governos locais um elemento de disputa na globalização. Porque quando você estabelece um projeto, você faz uma disputa sobre a natureza do governo, sobre os objetivos do governo, sobre a forma como ele contrata o sistema financeiro e assim por diante. E você faz com a consciência da população que vai pagá-lo. Que tem que passar por dentro também do orçamento participativo então, essa questão somada à questão da reforma tributária na minha opinião, ela pode dar respostas para essas questões locais e regionais e que encaminham uma visão também nacional né? já evidentemente com um outro patamar e com outro tipo de relação internacional questão da é reforma do Estado duas palavras né? é, quero dar uma informação a vocês para quem não tem essa informação, nos 25 anos de reforma neoliberal que os grandes países europeus passaram até agora, de 3, 4 anos para cá, é uma mudança, né? Nos 15 países mais importantes da Europa, 14 deles estão nas mãos de governo de esquerda, de centro-esquerda ou de centro.